Quando perguntamos aos madeirenses porquê é que eles não visitam os museus, de uma forma jornalística dizem que ah, isso é coisa para turistas. E nós vemos muitos decisores públicos Ui. na comunicação social, e corroborar por essa própria comunicação social, o jornalismo também acho que deve servir, lá está, esta, esta função, cumprir esta função social, uhum. que é lá está, quando, quando, se, quando nós vemos o público madeirense dizer que isso é uma coisa para turistas, e corroboramos, que os políticos querem fazer mais museus porque isso vai atrair turistas nós estamos aqui perigosamente a não cumprir um princípio que é que é olha que, é, que é constitucional que é um livre acesso um livro, um, um real livre acesso um, à cultura e aos bens culturais oh, uh, uh, para o estado ou instituição se musulã uh, Relampada! Relampada! Sejam bem-vindos ao 27º episódio. Epá, 27 episódios. Eu acho que estamos todos de parabéns, não é? Uma salva de palmas. salva de palmas, salva de palmas. Salva de palmas para todos nós. Yeah. E quero começar com uma nota mais particular. Não sei se se lembram, mas nós entrevistamos, há uns episódios atrás, a Laura Andrade e a Rosa La Peligrosa. E eu disse isto... Putura tatuadora! <risos> Vais tatuar em breve. Portanto, Sim. Como é que isso vai? a gente quer ouvir isto aqui ok, quais são os teus pontos para isso? Isso sim, é epá tens que me dizer como é que se faz quanto é que é, porque quer fazer, okay. okay. <risos> fazer. nem. Né? a tatuagem vai ser com a Rosa? não sei Boa. Não tens? Não tenho tatuagem ah, nenhuma. Sou virgem. Sou virgem sim. nas tatuagens. Ok, então... Calma, calma. É tudo moral, É, é, tu, é tudo moral. É verdade. <risos> é Tecnicamente em sou branco. uma tela. Em branco. Em tatuador. <risos> e pronto. Dito e feito. Ontem, já não... Ontem, tire, tirar uma virgindade de... Tatuagens, portanto, agora estou tatuado com um relâmpago, em homenagem a este projeto de relâmpada, que é muito importante para mim e também para o pessoal do Estúdio 21, portanto, muito obrigado Rosa pela tatuagem e... Porquê é que eu fiz menção a isto? Para dar-vos seguimento que nós temos um Patreon, na é verdade, a Relampada agora tem um Patreon e o Patreon é uma plataforma de apoio na qual todos vocês que gostam daquilo que fazemos aqui, que gostam da representação que estamos a dar à cultura madeirense e que passa pela Ilha da Madeira, podem-nos apoiar através do patreon.com/relampada com um euro por mês ou um bocadinho mais, se quiserem apoiar mais, têm acesso a conteúdos exclusivos, desde pergunta mistério mistério, pré e pós-programas, vindas ao estúdio, perguntas exclusivas, entre muitas outras coisas. Portanto, patreon.com.br Também quero agradecer aos nossos apoios, em especial, a, neste episódio, à Boho Chic e à WishWab Consulting, que nos apoiam já desde o programa número 1, um, desde o episódio número 1. Um. Portanto, muito obrigado. Uh, agradecer também aos novos apoios, a Tulipa, que nos trouxe esta, esta, esta vegetação, estas flores, esta primavera, esta primavera exatamente, estamos completamente inseridos na, na primavera agora, portanto, muito obrigado, Tulipa, e menção aqui à Red Bull, que já nos acompanha há três temporadas, portanto, muito obrigado, e também à Barreirinha Barcafé, que nos apoia sempre, à Antena 3 e ao Diário de Notícias. Mas... Sem mais delongas, vou apresentar os meus convidados uh, VIP, uh, muito importantes nesta área da cultura, dos artistas plásticos, mas passo a apresentar em primeiro lugar Diogo Costa Góes, artista plástico, como já referi, curador e produtor artístico da Galeria Marca d'Água, editor-chefe do jornal A Pátria, professor assistente convidado de História da Arte e História de Portugal no ISAL e produtor do Madeira Seven Talks. Palmas! Make uhum. some noise! Eu acho que acertei em tudo. Há muitas outras coisas que eu podia dizer, mas eu acho que tentei condensar ao máximo. Uh, Sara Santos, artista plástica e designer de interiores. Yeah. Make some noise! Uh -huh. E de outras tantas coisas. Uh -huh. e, e de outras tantas coisas, é verdade. Uh, antes de eu chutar logo com a, uh, a primeira pergunta, para darmos início a esta conversa, uh, vamos pôr os nossos convidados a beber. Agitados, não é? E temos aqui a Red Bull. E ouve já aqui a vossa latita. Yeah, yeah, vão começar a pular do uh, sofá. Vão começar a pular do uh. sofá. Oi, oi, oi. Aqui, é? Estamos aqui, estamos aqui. É literalmente é... dar-nos asas. <risos> Completamente <risos> um brinde a nós. sim, à a da cultura, da cultura da... e a arte madeirense. Ok. Aqui não é permitido voar. Aqui não é permitido hum. voar porque também não há muito espaço. Exato. Senão a gente bate que acaba sendo no teto, não é? Uh, muito obrigado por terem aceito o convite para estarem aqui sentados comigo. A minha primeira pergunta para darmos início é, isto pode ser assim, um bocadinho geral e um bocadinho avassalador, mas qual o papel do artista na criação do novo mundo, visto que o artista vê o um mundo com outros olhos e de maneira diferente? Verdade, o artista de facto vê tudo ao contrário. Ao contrário? <risos> Exatamente. Aquilo que as pessoas normais não conseguem ver... Uh, o criativo normalmente vem um bocadinho uh, a 5D. Uau! Nem é a 4D, é logo a 5 Não, doi. é logo a 5. A vibração é outra, não é? Então com o Red Bull, ainda mais. <risos> não é, Diogo, não achas isso? Sim, eu acho que, hum, que a arte desempenha um papel crítico o um papel crítico de ser a consciência de, do desenvolvimento humano, da civilização. Ou seja, a arte pode mensurar a qualidade das transformações estéticas, sociais, económicas, políticas, que sempre aconteceram ao longo da história. É, é vermos o nosso cadeiral da sé uh, e a provocação que, que, e as provocações que os artistas incidiram, é ver uh, grandes pinturas históricas uh, com, com, fugindo a uma norma, escapando. A uma correção pelo decoro, uh, os artistas procuraram sempre ser irreverentes, uh, mas na realidade essa irreverência, portanto não era uma irreverência fútil, era, hum. era, não era só para dizer uh, gosto de ser irreverente. Ou que sou diferente. Uh, ou que Exatamente. sou diferente. É na realidade uma provocação para que haja uma atenção sobre o, o que estamos, que estás a passar e já agora, sem querer fazer promoção ao, ao meu trabalho, já agora, mas, mas a ideia é dar uma forma, esta eu, eu utilizo o, o jumento ou o burro, é verdade, que está é muito nas tuas obras. Exatamente, é, é que hoje nós não é a ninguém dizer o Diogo é um burro, mas, <risos> mas, mas eu encaro como há um, lado, há um lado muito positivo que é preciso perceber que, ao longo da história da arte. O, a figura do jumento foi sempre eh, teve sempre uma conotação eh, no contexto da cultura judaico-cristã, do humilde, do abnegado, do perseverante, o abnegado, o preservante, o disposto ao, ao trabalho, e portanto okay. era elogioso. Mas depois, a arte, no século, a partir da transição do século XVIII para o século XIX, eh, nomeadamente com, com o pintor espanhol Francisco Goya, ele utiliza o jumento. Uh, e, e dá-lhe uma outra conotação, com um cariz satírico, para mensurar a qualidade das, das transformações sociais, económicas e políticas da sociedade espanhola da Exatamente. época. Ou seja, ele coloca um professor que é um burro a ensinar um outro de burro, uh, coloca <risos> um nobre uh, com, com, com, orelhas com, de com orelhas de burro, uh, coloca um eclesiástico da mesma forma, e, portanto, de repente, um animal que era virtuoso passei a ser jocoso, tolo e com todos esses, esses atributos. E, portanto, a arte uh, desempenha, e eu, eu pessoalmente acho que, que, esse, que os animais são, são queridos e não são tudo isso, são muito mais inteligentes que os donos. Às <risos> vezes. Mas, mas acho que é, é a parte como uh, uma, mesma representação, uma mesma representação consegue ter ao longo dos tempos, diversas conotações. E isso é responsabilidade dos artistas. De, de, de querer veicular uma qualquer ideologia estética. Uh, se no início era de virtude, agora passou a ser, passou a ser de, de crítica. Uhum. E é uma oportunidade, acho que a Carte faz isso, a Sara... Uh, falando da paisagem e do, do e da é cidade verdade, é verdade. Um, fa, faz isso a arquitetura faz isso mas acho que isso sim, que é sim. Só a... Sara não <risos> sei se tens mais alguma coisa a acrescentar a esta minha primeira questão um, sim, é uma do papel do de artista é uma chamada de atenção mas é. tu achas que como eu estava ali a ouvir o Diogo que é uh, a pequenos detalhes uh, para chamar a atenção alguma coisa tu achas que até agora o artista tem dado essa, transmitido essa mensagem de uma maneira subliminar e não tão presente, ou achas que isso está a mudar cada vez eu mais? Acho que está a mudar cada vez mais. As pessoas estão mais atentas, os artistas, acima de tudo, por serem criativos, também têm essa, essa chega. Uhum. Eu, eu na, minha, na minha demonstração de arte retrato exatamente isso, os pormenores que existem na nossa, pronto, entre parentes, na nossa aldeia, não é, é uma grande cidade, mas a meu ver, é uma pequena aldeia onde todos nós vivemos em uhum. comunidade, mas que durante muitos anos uh, esteve um bocadinho uh, esquecida. Daí eu criar uma série de uh, aguarelas, de no registros nossos no da nossa cidade, uh, entre perspectivas da, da cidade. Hum, e retratei, normalmente faço isso, é, são prédios antigos que uhum. estão completamente desa desabilitados que requerem um, um novo olhar, um novo sentido e praticamente de 2015 até agora retratei várias ruas da nossa cidade onde todos esses prédios que eu retratei eh, não sei porquê, mas a verdade é que foram todos restaurados. A é sério? Isso, é louvável. <risos> Uau, ok. Muitos deles, principalmente aqui na Zona Valha. Eu... Sim, que ainda há muitos. Há ainda muitos há ainda. muitos, mas aqueles que os especifiquei, os que chamavam mais a atenção, há vários aqui na, na rua com óculos, prédios lindíssimos, com hall de entrada fabulosos, uhum. portas... portas belíssimas, que estavam completamente abandonados e foram quase todos restaurados. Só efetivamente um deles, que foi onde criaram a arte, lá ao fundo, na Zona Velha, Exato. é que ficou por... Mas existe já um projeto para isso. Mas quase todos, inclusive, uma a lembrar agora que na última exposição, que ainda está ao público na Galeria na Marca d'Água, que já vamos que, lá falar a sorrir Eu eventualmente uh, o alçado principal do Museu Vicentes, que na altura estava completamente abandonado. Exatamente, claro. Uh, e que, por acaso, já foi vendido. Ótimo. <risos> Olha, boa! <risos> oh, bravo. muito a boa, obra muito foi A obra, não vendida. Oh, deveria, ter, museu. deveria ter sido... <risos> <risos> deveria Devia ter sido a obra ao museu, devia, Exato, sim, devia ter sido sim, um museu, sim. portanto, a comprá-lo, mas enfim. Claro. É, enfim o, que, o que importa é que está agora está no E já no está bom bem ar. longe daqui. Bo... <risos> portanto, Muito isso bem. só representa que, de facto, os nossos turistas que nos visitam visitam as galerias e uhum. têm algum cuidado em levar. A nossa marca, não é? Madeira, uhum. com eles. E esse foi o apontamento que eu queria ao longo do tempo, não muito é? Muito bem. Com alçados principais e com variadíssimas coisas, desde perspectivas candeeiras, uma série de coisas nossas, Sim. que são é, a nossa essência, a nossa alma que ali está retratada, mas claro, com pormenores meus. Eu gosto muito da aguarela, gosto muito da aguada, gosto principalmente de cor e de vida de primavera, não é? Como Exatamente, aqui. como estamos aqui <risos> rodeados de, Por isso, de muita hum... cor. É, é o que marca a diferença e é nosso. Claro. Que, que se, assim. me, se me permite, claro ainda fazendo a ponto com aquilo que a Sara estava a dizer, um, cada vez mais que, um, quem nos visita, quem vem de fora, procura algo de, de, de, de identitário, portanto, de, de, que nos identifique histórico. E, e, portanto, e há este papel de, que a arte e que a Sara conser, que é atualizar o discurso estético. Por um lado há um aspecto de político, de, de documental sobre o edificado, sobre o património, mas portanto com uma linguagem própria da, da arte contemporânea. E eu noto que um, o visitante, o, o colecionador, procura lá está, uma atualização do discurso estético que seria redutor, passados milénios de história da arte, continuássemos numa representação exaustiva do, do, do real claro. que, que fascina. Mas, mas, tecnicamente, está, está resolvida e, portanto, há esta, esta obrigatoriedade dos artistas de o falarem do passado, mas a, a atualizarem o, o próprio discurso. E, e acho interessante na questão do, do, da documentação do, do, do património, é, que é derradeiramente de, de, de importante, porque a, a descaracterização da paisagem, quer natural, Quer eh, edificada, portanto, edificada, edificada exatamente. Eh, urbana, eh, influi na atratividade do destino turístico. E, portanto, nós quando Com vamos também. a Roma, eh, quando vamos, procuramos ver as ruínas, e portanto, e, é um, e acho que a arte tem esta, tem esta ferramenta. Portanto, de, de por um lado eh, contemporaneizar, lá está, mas como diria Orwell só se consegue só se consegue pensar dominar para dominar o futuro Uh, é preciso que no presente reconheçamos o passado. O passado estou, estou aqui a dizer pela palavra das minhas. Exato. E portanto não conseguimos que verdadeiramente. É muito errado nestas. A Sara não disse a provinciana, mas Ou seja, esta ideia de, de, de pensar pequenino, hum. que de de uma de construir isto acontece em todo o mundo. Vejo Dubai, construir grande, porque o grande fascina. Uh, quase uh, torres de Babel, Com, uh, uh, uh, uh, uh, tipo as grandes tipo a torres acabam de cair. Uh, e a ideia é, é a a tentar pensar cada vez mais o, o, o atual contexto do sistema cultural e do, do modelo de desenvolvimento uhum. que, global, uh, cada vez mais tem afastado as pessoas, uh, comprometido, comprometendo ou determinando-as pela, pela, pela tecnologia, levando-os a uma obediência, uh, perigosamente, sobre pretextos. Uh, uh, pretextos que são legítimos e da segurança de, de todos, mas que a questão é até que ponto, só a história dirá, acontece essa instrumentalização. essa instrumentalização uhum. Ou seja, uh, em, há aquele conflito entre quem recusa uma máscara e quem aceita uma máscara. Quem claro. depois já diz para os Estados Unidos, estão a dizer, use duas máscaras. Sim, mas acho a Europa e, quase. E, e, portanto, é, é, esta, é, é quase um jogo, eu não estou a, a, a dizer, <risos> não, não usa antes, antes pelo contrário, mas, mas é, é, é, tornou-se um comportamento político. Sim. E, e, isto, e isto não é muito diferente do papel da arte a questão é a arte sempre foi utilizada a arte a imagem uhum. sempre foi utilizada uh, ao longo de toda a história da humanidade como ideologia do papado ideologia de reis de ideologia dos totalitarismos portanto como veículo para transmitir essa mensagem acho que cabe hoje aos próprios artistas Tornar, tornar a arte sua. Ou seja, que, que a arte possa veicular as suas próprias mensagens e não a de outros. Claro. E, e cada vez mais um penso é que, que, que a sociedade prefere de deixar de se levar do que aceitar esta, uma obediência dos, dos momentos. Um, aceitar uma obediência como algo aceito ou adquirido, e não uh, uh, exercer os seus próprios direitos claro uh, e é isto portanto não há direitos adquiridos há direitos por adquirir quando damos algo por adquirido no instante cai qualquer coisa exatamente aos campeões, por exemplo, e deixa exatamente. E, e cai tudo por terra uh, pegando aqui no trabalho da Sara uh, que eu acho muito interessante que claro. eu, eu queria perceber um pouco do, do teu processo bur quando, quando escolhes um recanto, quando escolhes um, um, um edifício, quando escolhes uma, uma rua para, para pintar, uh, se tu tiras fotografia e usas essa mesma fotografia como referência. Tu, pra, fazendo aqui referência também, que já pintaste não só a Madeira, mas também Lisboa, Porto, Óbidos, o Algarve, os Açores, o Porto Santo Exato. e um pouco o, pela Ilha da Madeira também, por claro. todo o lado. Uh, como é que, de certo modo, tu estás a estás a, não diga a arquivar mas estás a guardar a memória edificada de um sítio uh, como disseste muito bem só aqui na rua da Zona Velha uh, muitos edifícios que tu já pintaste ou, ou, ou detalhes já estão completamente diferentes portanto, um, queres falar um pouco sobre o processo por detrás das falar. tuas pinturas no fundo, eu retrato uh, aquilo que já existe uhum. uh, mas nos meus, na minha versão no, no meu observar não é? Uh, os edifícios normalmente estão todos uh, uh, debilitados, uh, raramente faço, uh, promenorizadamente, um edifício que já tenha sido concluído, isto é, que já tenha uma obra feita, isso só mesmo quando me pedem, efetivamente. Uh, mas o, o que é que acontece? Uh, é sempre uma marca, é um registro que vai ficar, porque assim, eu, eu não estou a criar nada novo, atenção, eu estou a retratar, estou uh, a retratar, mas com a minha imagem, com a energia que eu quero colocar. Portanto, as pessoas quando olham para uma das minhas aguarelas, elas sentem que a energia é diferente. Portanto, eu quando olho para um edifício, quando me desloco a um espaço físico, uh, seja urbano, portanto, eu, eu dou um passeio pela, pela cidade uh, e tiro, imagina, 20, 23 fotografias uhum. daquelas peças que eu gosto, que uhum. me chamam a atenção, Exato. efetivamente. E chego ao ateliê, uh, uh, coloco no computador as imagens e vejo quais as que me identifico mais e as que me marcaram. Portanto, é um registro. Isto vem... Desde o passeio calmo, sereno, onde sem normalmente pressas, o faço. Completamente, Exatamente. só para aquele propósito. Exato, sem ninguém na cidade. Normalmente faço isto ao domingo, que eu sei que isso okay. é. Então é agora os horas... domingos ainda mais desérticos já. Exatamente, são, são <risos> fantásticos para recolher informação, <risos> é ótimo. Não, é sério, é muito bom porque não tem quase ninguém na rua e, e é perfeito, tu sentes a ciência a magia que existe, principalmente agora que os passarinhos estão. estão... Hum. a primavera está aí. todos contentes também. Exatamente. E está um sol maravilhoso. A nossa terra tem essa é essa particularidade. É um e então faço um levantamento exaustivo daquilo que pretendo retratar. E, e tenho montes de imagens, como deves calcular, que ainda não retratei. Nem sei oh. se vou retratar alguma vez na vida. A verdade é essa. Uh, mas falo porque gosto efetivamente da cidade, gosto do campo, gosto daqueles pormenores que aos poucos vão desaparecendo. Uh, sou completamente apaixonada por candeeiros de ferro antigos. Candeeiros de ferro, Sim. uau, ok. E uau. óculos, janelas que são óculos que estão a desaparecer completamente no, no restauro. Uh, e que para mim dizem muito, não é? e que têm história, como nós Sim. sabemos, uh, uhum. e gosto de marcá-los e deixá-los um registro. Uh, é óbvio que agora, so, somente, uh, muito poucas pessoas é que conseguem detectar porque a maioria das pessoas, uh, a mim faz-me imensa confusão, as pessoas andam na rua e não levantam a cabeça é. para olhar para os alçados principais. É das... é engraçado eu costumo eu, dizer, eu, e costumo dizer, e <risos> tinha esta piada de que os turistas quando vão a uma nova cidade estão sempre assim a olhar Exatamente. para cima. E os locais estão sempre assim, As pessoas não Parece par... que estão à procura de alguma moeda, alguma coisa assim do género, portanto, As pessoas não é têm engraçado. tempo, então o que Exato. é que acontece? Eu dou por mim, muitas vezes, a, a, a circular pela rua, com montes de estrangeiros com máquinas fotográficas a fotografar, e, e eu, ou duas ou três pessoas, é que paramos a observar, porque o resto das pessoas, ou estão ao telemóvel... Nem nunca ou vão... repararam, exatamente. E quando são confrontadas com, já viste este exatamente, edifício exatamente. belíssimo? Epá, eu posso aqui. O tempo inteiro e não fazia, fazia isto, ideia. Já me aconteceu a mim também. Isso acontece principalmente, sabes quando? Quando faço exposições, as pessoas dizem assim, imagina, é, é que a isto rua é? da isto carreira. É? Onde é que é? exato Onde é que isto é? E eu digo, ai ah, é na, na Rua da Carreira, ou é na Rua de Santa Maria, ou é na Rua do Bom ou pronto, é, é, falo de, de, exato, da rua em si. Exato. E as pessoas dizem, que engraçado, já passei aqui há 30 anos e nunca reparei <risos> naquele problema. Exato. Eu disse, pois, sabes porquê? Tu vais concentrado na tua vida diária e esqueces completamente que tudo o que está à tua volta faz, faz parte de ti. Claro. é teu, é Exato. nosso portanto, quanto mais nós mandarmos lá para fora para o exterior, aquilo que é nosso mais vibramos numa energia diferente e é isso que faz com que exista um, um, uma comunicação nem que seja através do desenho da aguarela da boa, cor. Uau. <risos> muito fixe, muito obrigado por expores aqui o teu processo obrigada. e como é que, como é que tu fazes os teus passeios não hum. é? os teus passeios sem pessoas e aos domingos uh, tu estás neste momento e fazendo depois aqui, ali a ponto para o Diogo, estás a expor na Galeria Marca d'Água, uhum. na exposição Mulher, Mulheres Artistas Madeirenses em diálogo com Sónia Delaunay. Não sei se disse direito, mas uh, fala-me como é que foi o Diogo. Que te convidou, como é que tudo isso? O Diogo é o próprio curador, exato. Pois. Uh, não, o Diogo por acaso uh, uh, ligou-me um desses dias, isto já no ano passado, no início do ano, e disse que de facto estava a organizar uma exposição só de, de mulheres madeirenses, uhum. uh, com uma convidada em particular. E uh, se eu estava disposta a, a expor, eu disse sim. Olha, eu por acaso até tenho uma coleção simpática e colorida da Rua da Carrara. Uh, Olha posso... oh, que engraçado, é tudo da Rua da Carrara. Uh, okay. a, minha, a minha imagem, a tua... visto sair a galeria na Rua da Carrara, Exatamente. Uh, eu quis passar a mensagem e uma outra da Rua tudo, mas. Pois, já, já... sobre os telhados, Sim. exato. Okay, uh, mas okay. o curioso foi, já que a galeria na Rua da Carreira, não é porque não expor aquelas obras que eu retratei da Rua da Carreira. E tens seis obras expostas. Sim, seis seis obras. a coleção é vasta, mas uh, escolhi uh, apenas seis obras, numa das quais já te falei, uhum. tem a ver com o Museu do Vicente. E depois tem uh, a Rua da Carreira tem uma particularidade muito gira. É das poucas ruas que tem uns varandins compridos, eu não sei se vocês já repararam nisso. Okay. Tem uns varandins hum. muito curtos, 50 cm, onde mas, está a estrutura diz. de pedra, exatamente, e, e, e, e a própria estrutura metálica, onde normalmente são ferros, uhum. é toda elaborada. A grande maioria das pessoas não, não, não se apercebe disso. Mas os alçados principais da Rua da Carreira são belíssimos. Tem um ao fundo, um, entre... A Rua da Carreira e o, ci o Antigo Cinema, que fica ali uhum. mesmo na esquina, que eu não vou dizer, mas faz parte de um partido político, sim, sei, sei, uh, sim, que é um, um dos, dos prédios mais emblemáticos naquela rua e é lindíssimo, tem óculos fora do comum, todo, toda a estrutura um, tem gessos exteriores que as pessoas não fazem a mínima <risos> ideia do que é que lá está. É belíssimo, é, é, as portas em si são todas muito elaboradas. Um, e nós não temos muitas, muitas portas na Madeira com, com esses promenores. Exato. E, e isso chama-me a atenção, por isso é isso que eu faço, retratá-las. Porque eu sei que em breve muitas delas vão desaparecer, como desapareceram várias aqui na Zona Velha, vale, depois de serem pintadas e Sim, sim, claro. Exato. Por isso eu, eu deixo uma marca. Não é que não exista, o Museu Vicente tem isso tudo em fotografia, mas 800 mil faço... negativos até. Exatamente. Nos né? casos é a ma... da marca d'água. da chamada que na marca d'água. <risos> Exatamente. <risos> mas Exactamente. eu faço de uma outra forma, com uma outra visão. É só isso. Uau, eu Tenho a certeza que agora a malta que passar pelas ruas do Funchal vai começar a olhar assim. Eu espero bem que sim. As eu pessoas têm que, que sim, observar também. mais, têm mais tempo agora. Façam isso, observem a nossa cidade. Mas com olhos de ver. E com tempo. Porque a maioria das pessoas não tinha tempo. Agora já têm Exacto. tempo. Exato. Agora temos menos tempo. Eu dizia um aspecto da sua cidade: um, a, a beleza, a, a dimensão estética, é importante para o desenvolvimento, para a sensação de, de bem-estar e conforto das pessoas. Alguém que habita um, um espaço bonito. Uh, confortável, uh, que se identifica com esse, que, que decora, que ornamenta uhum. o espaço, a, a preocupação de, de, de pôr um arranjo ah, de luz, de, de pintar da cor que, que se gosta, de, de colocar um, uma pintura. Um, ou seja, parte desta necessidade do ser humano de se identificar com o lugar. Porque ninguém, ninguém eh, se conforta, ninguém investe no conforto se esse for um lugar eh, transitório. E, portanto, é esta a ideia de, de olhar, que eu comungo muito daquilo que a Sara diz, de olhar para o outro espaço, faz parte da forma de identificação. Ou seja, se nós tivermos a, a, a capacidade, a coragem de olhar o, os outros, uhum. os outros seres humanos, olhar o, o nosso património, provavelmente nós desenvolvemos essa sensação de conforto, de pertença a esse lugar e melhor iremos defender esse património. Portanto, se, o, a, a, se nós pensarmos o. o eu suponho que os parisienses se identifiquem com, com quer com a Torrifel, quer ex, com a Notre Dame. Mas aí lá está, porque, porque <risos> que, na queda do Pináculo da, da de Notre Dame de Paris, portanto, toda uma sociedade se mobilizou em torno de, de, de, de, daquele, daquele monumento. Exato, e portanto, é claro. esta ideia de, de, de beleza de uma beleza derradeira uh, acho que está intimamente relacionado da forma lindíssima que, que, que a Sara descreve a nossa cidade Portanto, nós precisamos estar atentos para se sentirmos bem com, com, com, com o espaço que com habitamos. Espaço, uh, e, e é um espaço que cada vez é mais, mais global. Completamente. E, e estavas aí a, a, a falar que as pessoas, o povo, têm que saber e conhecer o património que têm para se sentirem bem, como disseste, muito bem. E isto é um, isto é um estudo que eu li no teu Facebook, porque és uma pessoa mediática estava aqui a dizer em off-camera que és das pessoas mais mediáticas que eu conheço não sei se isso é necessariamente bom mas <risos> uh, eu, eu, eu julgo ser bom eu, eu, eu considero bom que uh, uh, Tânia um estudo... não sei se gosta muito disso <risos> <risos> eu, eu, eu, eu, eu li que então há este estudo houve um estudo sobre o património cultural português uh, e esse estudo concluiu que os portugueses são o povo europeu que menos visitam os museus e menos conhecem o património e, como és curador de uma galeria de arte, pergunto-te o que é que é preciso fazer para mudar isto? Pois, deixa-me de, deixa dizer que acho que todos nós somos, somos responsáveis. Claro. Uh, nós distamos do, do, do, das médias europeias. No, há um outro estudo, curiosamente, que diz que nós somos dos mais que se preocupam, mais, mais, que mais valorizam o património. mas que menos, curiosamente, mas que conhece. menos o visita. Okay. Que menos o conhece. Ou seja, acho que, talvez de, de, de uma forma empírica, acho que as instituições de ensino, as escolas, os professores, os artistas. Tem valorizado, tem incentivado, tem sensibilizado para essa preocupação, mas acho que falta um clique, um checkpoint. Ou, ou seja, a capacidade de, pronto, está reconhecido, mas na realidade é só um, um conceito. Pronto. E na realidade, portanto, depois nós vamos ver, na defesa intransigente do, do, do património, nós contentamos Ou seja. Uh, um, o arquiteto Ribeiro Teles, num, num, num texto, dizia que, -te, a respeito de, de grandes quintas no, no, no interior e norte do país, que, que lá está, retirávamos os azulejos das quintas para colocar no interior dos museus. Retirávamos a, a coleção de arte das quintas para colocar no interior dos museus. Pronto. Uh, uh, íamos retirando ao pouco, uh, um pouco Estamos de, a centralizar. De, de tudo aquilo. Estamos a centralizar. E, e lá está, para dar uma resposta que a Quinta era para ser transformada num estabelecimento outlier e, e, e todo, e todo o, o espólio era para ir para o interior do museu para servir como atrativo turístico. E, portanto, pois um é. dos problemas que uma investigação feita com o meu colega, o Dr. Luís Sardinha, a respeito das instituições museológicas na região e, nomeadamente, no número de visitantes,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 nós estamos aqui perigosamente a não cumprir um princípio que é que é olha que é, que é constitucional que é um livre acesso um livre, um, um real livre acesso um, à cultura e aos bens culturais oh, por... uh, para, locais, para, para a locais, comunidade, do a do a instituição de museu uh, sincero Portanto, faz parte da definição de de, de museu Uh, este caráter uh, congénito de ser o repositório da memória de uma comunidade. Não um fetiche desta. <risos> uh, um, Sim, e portanto, acho que a palavra fetiche é... Olha, é, é totémico. É totémico. <risos> Ou seja, a ideia não é conservar um espaço. Um o, o papel do museu contemporâneo não é um papel de arquivístico. Não é um papel de internização de uma elite que, que, que paga para lá estar-se, para sentir-se representada, para, para, para ser entornizada. Não, o papel é atuar, atuar na comunidade. Sim. E lá está. Provavelmente as instituições, não só nos museus, mas um pouco por todas as instituições culturais, provavelmente corremos o risco de as instituições culturais não estarem a, a cumprir o seu papel, na medida em que não desenvolvem-se sentimentos de pertença na comunidade. E isso é perigoso, porque leva à degradação de, de, de, do, do próprio património, à degradação de, de, de, da programação desses espaços, e, e portanto porque as pessoas com eles não se identificam, Sim. não foram envolvidos. E no é extremo esse... da coisa, o madeirense olha para a Igreja da Sé e já não vê como sua. Já não a ver como sua, no extremo da coisa. Portanto, o, o objetivo aqui é o que conhece, a ou dizer, a ter... É as pessoas têm que conhecer cada vez mais o património para sentirem que o património também é seu. Não vou especificar especificamente uma, Sim, um, um edificado religioso. Mas, mas ou outra coisa: e provavelmente. provavelmente diria: há símbolos de, de edificado que, lá está, são totémicos no, no, no, no caso da Sé. Certo, acho ser. que empiricamente defenderiam a, a Sé como totem, mas eles na realidade conhecem, quantas vezes entram na Sé e conhecem a história de, de, das pinturas, os retábulos do altar, ou seja, sabem a história da sua construção. Na realidade, acho que a, a, o caminho que a cultura tem e o aqui relacionava aspectos que, quando eu digo que todos nós somos responsáveis, acho que isto é um palco privilegiado. Para, para, para, falar, para falar disso, porque já estamos aqui, a, estamos aqui uma artista e estamos aqui a partilhar esta reflexão de cultura, acho que todos somos responsáveis porque cada vez que nós alimentarmos o desinteresse das pessoas, portanto nós mais sujeitamos a uma, a uma sociedade de ser mais facilmente manipulada. Porque a cultura passou a ser entretenimento, entretenimento, nomeadamente, para servir como um legado atrativo turístico. E, no fundo, aqui a dias, nós estamos, somos todos atores de uma grande festa para os outros. E não somos os beneficiários, de, ou os beneficiários de, desse livro do de usufruto. E isto é, isto é perigoso, porque quando, quando é mais confortável lá alguém ligar um qualquer uh, reality show, assistir a um qualquer reality show, por muito degradante que seja, <risos> do que realmente pensar é verdade, nos seus problemas. Tô, tô. Depois o Big Brother. Não. Diz a verdade. Não, não vais, não. Cultura, cultura muito menos ideia. Ostentar marcas. porque uh, uh, Agora, é a questão. Há, há, há piores. Igual, acho que podem ver piores. Okay. Uh, com isto eu já perdi uma série de, de, de apoios e patrocínios. De, de... Ótimo. Achei que a mula vinha dessa inspiração. Não, mas se tu, tu, tu pensares que é confortável para uma grande maioria e é ver outros tantos estudos nesta, nesta ideia. Portanto, como é que as pessoas reconhecem o valor do património, mas não o conhecem e não usufruem Exatamente. dele? Porque provavelmente chegam a casa e em vez de de, de ver uma exposição de, de, de arte contemporânea, ver teatro, ver um, um, um, qualquer, um, um espetáculo, eh, provavelmente é mais confortável sentar-se no sofá e aceitar o que a televisão Sim. vende. Claro. E então uh, dirias que a televisão também tinha que ter essa, essa prestação de, de pública de expor na televisão, num canal público mais... Uh, não me cabe a galiciais. mim delinear o que é que o mas, canal exemplo, público altura, uh, fará. Mas, mas acho que é, não, não se trata de ser só o público ou o privado. Há, há, há, há assuntos que, uh, nomeadamente uh, as telenovelas, uh, portanto, tem abordado e acho que parte de uma consciência social de temas temas que tabus que outrora eram culturalmente tabus ou, ou uma forma de sensibilizar contra uh, a violência doméstica, sensibilizar para a importância da valorização do, do, do, uh, da mulher no seio da sociedade e, portanto, defender uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais tolerante, mais solidária. Ou seja, sei que também uh, a comunicação social, uh, determinadas campanhas, determinados conteúdos uh, de entretenimento, têm também cumprido uh, esse, esse papel, dado a grande malseria. A questão é que cada vez mais é insuficiente, porque nós estamos a formar gerações e essas gerações veem provavelmente canais do YouTube e, felizmente, espero que vejam a relampada, mas lá está, já. já não veem a televisão. Uhum. e estão-se a direcionar cada vez para, para as redes sociais. Ou seja, há uma necessidade, quando eu digo que é de todos, hum, portanto há aqui uma Sim, um meio termo... Sim, do criador por... de conteúdo online no Youtube também passar a mesma conteúdos, Os conteúdos televisivos, a hum. comunicação social, hum, faz este equilíbrio entre satisfazer necessidades do, do capital, portanto de, de, de, de ter retorno, para, para os sócios, para os todos das, das marcas de comunicação social, e é perigoso quando se criam grandes hegemonias, grandes monopólios gemónicos do, do acesso de quem veicula a informação. Mas quando eu digo que é todos, repara, se, se as camadas mais jovens já não veem os jornais já não vem televisão Bem, e direcionam-se... Agora, não né? Agora o <risos> excesso de informação... Não, de sura, não, não, é? não mas repare, não Comum com isso, portanto, neste momento o, o, o, nós estamos numa corrente noticiosa que isto é o melhor palco... Eu agora, de, desculpa, fiz um parente lembrei-me de Marquês Pombal. O terremoto <risos> 17, de 1755 foi... O, o, o acontecimento privilegiado para, para, para o Marquês Pombal, que estava numa decadência do poder, mal visto pelo rei, para ficar fortificar o, o seu poder. Ficar, Ou seja, ficar herói. Perante, é, é, é, é, é ver, ver os mecanismos que, de controle que foram criados é, para essas populações. É certo que temos um património magnífico, que é a Baixa Pombalina, mas, mas a questão é não foi uma, um edificado, não foi um planeamento urbanístico ingênuo certo. Ele coloca a praça, que era o antigo terreiro do Passo do Rei, como praça do comércio. E ele coloca ali muito bem a sua agenda. Coloca Dom José no centro. Pronto. Estou a dizer aqui de uma forma de, claro. como entertainer. Pronto. Quando persegue a igreja, mantém... O Tribunal da Inquisição. Ou seja, expulsam os jesuítas, percebe que uh, uh, tem de haver um, um princípios de laicização do, do Estado e de separação da Igreja do Estado, do Estado exatamente. mas ele não é ingênuo, mantém um, um poderoso instrumento que só acaba com o liberalismo no, no, no século XIX. Uh, e, e, portanto, há, há aqui este perigo de... Todo, lá está, todos nós somos responsáveis, e a arte pode cumprir esta função, de sensibilizar para o que está a acontecer. Ou seja, não dar como adquirido e como aceite uh, o que acontece como uma inevitabilidade histórica, uma inevitabilidade da pobreza, uma inevitabilidade... Não, porque todos nós somos capazes de... De provocar a diferença claro. no outro. E é este o, o, um perigo que, que uma série de mitos que se constroem de, de séculos de o Marquês Pombal entronizado como fetiche no, no, naquela grande naquela grande uh, escultura em Lisboa lá está a quantidade de adeptos dos clubes de futebol que estejam no, junto ao Marquês uh, Será que sabem aquele senhor e o que é que ele provavelmente representa? não pois não ou, ou seja uh, uh, é importante ter lá o Marquês para, para, para que hajam festas de adeptos. Mas, na realidade, na realidade uh, portanto, uh, a baixa, uh, que, que é um aspecto positivo, o, o, a proteção do, do, do vinho do Porto é um outro aspecto positivo e gosto muito, e também gosto do, do Madeira. Uh, mas, mas lá está, nem tudo justifica os meios. Claro. Ou seja, é também. preciso. É, nós antes em OF falámos da questão dos princípios e, uhum. e nomeadamente, do, dos direitos culturais. Há questões de princípio que não podemos abdicar por muito que pareça que há um, há um benefício muito maior. E, portanto, e só a história dirá qual é que é o custo-benefício. Agora, cabe a nós, pelo menos, sermos críticos, questionarmos. Ou seja, eu não estou a dizer que X coisa é melhor do que outra, que prefiro mais algo. Mas a questão é, se nós não questionarmos, hum, e cada vez me preocupa quando a cultura potencia o não questionamento. Ou seja, quando eu aceito o que me dá, quando eu aceito o que a comunicação social me dá, ou quando eu aceito o que, é que são os conteúdos de uma qualquer televisão. Portanto, eu estou-me a contentar. E, portanto, e agora, só mesmo para concluir, todos somos responsáveis quando, quando, na formação dos jovens, o grande palco deles é o Instagram. desculpa não devia estar aqui a fazer publicidade. Não, o Instagram é uma é plataforma é... internacional. Não, estás à volta. São as redes sociais. Todos nós contribuímos para a programação, deixa-me dizer, das redes sociais. Sim, é e, verdade. Exemplo, das os nossas, conteúdos. Exatamente. Eu praticamente coloco burrinho <risos> <risos> um... E, e, e coloco. Ah, eu, eu tenho só dizer: e coloco uh, uh, fotos de, de, de, de, de, de demonstrativas do meu amor pela Tânia. Daí o, o, o, o T. E a minha noiva. <risos> uh, ela ficaria chateada se eu depois trazer o, o T. Não, e não, não falares não de, dela. Mas repara, todos nós. Uh, mas, mas isto é um bom protesto. Repara, se todos nós semearmos amor nas redes. Ou seja, o amor, amor. Em geral. Mas o amor, ou seja, se for, sem ser quenzinhos, gatinhos e, e portanto coisinhas <risos> uh, uh, que, que sejam mais ou menos consensuais, mas se for algo que, que demonstra a preocupação com o outro ser humano, se for algo pela positiva. Já basta de violência, o mundo já é o suficientemente violento para, para, para isso. Ou seja, eu acho que todos nós somos responsáveis de, de sermos críticos, é certo, de motivarmos, darmos esperança para o futuro. Hum. pronto hum. Hum, e, e portanto, esta é, talvez seja sem ser uma qualquer solução, não me cabe a mim. Apontar soluções. Oh, mas, mas ideias são sempre bem vivias. Claro, exatamente. Mas, ou seja, já se tar... aqui é a tua relampada. Se estás a semear, eu tenho de ter. Um papel de denúncia e utilizar, e se posso utilizar as redes sociais para isso, devo. A, a Sara uh, é, é muito. Ple... Mas eu, eu também tento cobrar <risos> naquilo, em matéria de cultura e de património, uh, tento, tento estar nessa. nessa utilizar bem. as redes sociais como palco, E ative como tal mas, mas lá está, e estou aqui de uma forma a fazê-lo. Mas, portanto, se por um lado temos de ter esse dever de denúncia, temos também ter um dever de, de incentivar a esperança e de mostrar também o positivo e o que bom se faz. Mas por... os artistas fazem isso. Pois problema, sim, lá também. está. O problema é que os artistas são uma minoria na sociedade. Pois, mas a por verdade. isso que marcamos a diferença. Uh, uh, Continua a ser. Conseguimos... A ser. Não, se nós Em nível de números... Nós somos todos número. potenciais artistas. Sim. Portanto, nós temos de, valorizar, de incentivar isto nos outros, porque, porque lá está. Continua-se, perfeito. A sociedade vai num ponto em que se incentiva o. Queremos jogadores de futebol e desculpem, vou, vou ter menos Artistas mente. também? Não? Artistas Só da bola. Ativa... Não, mas, mas, mas se incentiva. Ou se é seja, é é aqui vai haver imensa gente a me cair em cima. Como mas é? para... mas incentiva-se. Incentiva. A questão é: quando se... eu noto em determinados círculos, não queremos artistas porque artistas vão morrer à fome. Pronto. E ser queremos é, é, que em que, jogadores de futebol porque vão ganhar imenso dinheiro. Sim. E a questão é: não. nós estamos realmente a, a valorizar de como a criança, o jovem, se realiza? Não, não. E, e, essa perspectiva. Isso... Não Eu tenho outra perspectiva da coisa. Portanto, o jogador de futebol, hum. se for, for aprender futebol, não quer dizer que seja talentoso e que vai ganhar dinheiro. Claro, claro. Da mesma forma que o artista também pode contar as moedas que tem no curso. Claro e há outros artistas que fazem realmente muito sucesso. Acho que independentemente de ser futebolista, ator, artista plástico, músico, acho que toda a gente tem que se esforçar muito para valorizar o seu próprio trabalho. Dessa forma vão fazer com que os outros também valorizem. E isso chama autoestima. Quanto mais valorizar... O burrinho aqui faz todo sentido de trabalho, mas é... É assim mesmo, é assim mesmo. Olha, estar Olha, tchim porque... Desculpa, é, é sempre um Graças privilégio ouvir, ouvir o Diogo falar uh, sobre estas coisas, mas vamos passar agora e porque eu ainda tenho um, um assunto a falar, mas vamos deixar isso para o fim. Vamos passar agora a um joguinho. Uh, okay? Um joguinho para. Seja agora. Ui, não, não, não, é, não, futebol, eu sou. Não, é tenho... eu... Não, eu confesso, <risos> eu confesso que é. Eh... Uh -huh. E vou perder mais uma quantidade de pessoas. O Diogo está tão preocupado. Eu, vou, não, eu, confesso, eu confesso que talvez o, o clube seja um fetiche, porque não há uma relação. Eu só fui a estádios de futebol para ver a arquitetura. Nomeadamente, e deixa-me dizer aqui, eu fui ao estádio de Braga, para ver um excelente projeto do Moura. Pronto, pronto eu fui eu tive outros, outros uh, em, em Itália mas não é a questão de, de arquitetura tive lá mas eu sempre tive em estádios só quando estavam, de... <risos> quando estavam vazios quando estavam vazios e eu digo que sou de um clube para para desagrado do, do, do meu sogro que é do, do, do <risos> um, de um clube rival que, que mas não quero está. dizer oh, não olha, quero porque, dizer uh, porque a minha mãe desde pequenininho disse que era do, do, do, de um clube, porque, porque eu gostava de uma determinada cor. E, e quer dizer, é, é muito mais fetiche, porque, olha, sei o nome do presidente, porque ele já. Tá, já está é a é do Porto! porto. Ah, não já está muitos anos no poder <risos> é, mas se me perguntarem não é do marítimo não, acho... como é que pode ser do marítimo <risos> não acho que, acho que se perguntarem-me o, o treinador eu acho que sei Uh, se, eu, por, acho que sei mas agora não me perguntei é se, ele, se ele está no mas ainda sei com sites portanto acho que ainda sei cá, cá a taça o campeonato ah, eu, sou, por, mas, mas não cor... sei não, acompan... não sei o nome dos jogadores... Exato, não exato. Sei... Moral da história, não vou revelar o... O, <risos> clube. <risos> o clube que funciona como fetiche, ainda mais depois de, de dizer e correr o risco de ter o Hooligans, Hooligans, Hooligans a, Hooligans, exatamente, a, a, exatamente. a perseguir. Hum, porque lá está... É, é, é... É um aspecto cultural de sentimento, de desenvolvimento de sentimento de pertença a um grupo, claro. de brincar, não, não acompanho, não acompanho não, então, uh, não nem é. o desporto, nem o futebol. Inso, uh, faço exercício físico, tenho essa preocupação de questões de saúde e bem-estar, mas aquela ideia de clube uh, é perigosa. Uh, é um bocado como hoje. Tudo não pode ser. É, é é. assim. É é. assim tudo o que acaba em it é perigoso. IT. É verdade. Também sou <risos> assim. Sara, eu tenho clube passarmos eu, ao joguinho também não, não acompanho nunca, uh, uh, e não estou a -se ser politicamente correto <risos> não é essa a ideia é mesmo será redutor e o de um clube quando quer é, dizer é, não é, tenha é, certeza é, do, é, do exatamente, treinador exatamente, nem saber claro. se ele está uh, em que estado é por, é por divisa, isso que também eu eu, uh, eu, uh, eu também abstengo-me disso porque eu não, já já fui de um clube já não sou de nenhum porque <risos> <risos> Não, eu posso dizer, eu era do Futebol Clube do Porto, já não sou porque não acompanho e não me faz sentido estar a dizer que sou de um clube, porque lá está, não. é o tribalismo. É como a continue, política, eu, o futebol lá. para mim é como a política, eu sou de todos, mas não sou de nenhum. Portanto, é assim, eu respeito-os, se se, obvio, se for ver eu um não jogo concordo. de futebol. <risos> é verdade. Nisso eu não concordo, mas depois eu, já. Eu não sou de mim. <risos> Não, não, não é disso que eu não concordo. Eu não, não, eu acho que não. O problema da política é o desenvolvimento da clubite. Oh. Ui, okay. e já é nós coisa ao nós nós Nós vivemos numa era, era pós-ideológica. Para bem ou para o mal. O, o, sem, pegando outra vez na cultura, o desenvolvimento de uma estupidificação social que leva <risos> a, às pessoas terem um desinteresse na política leva ao desenvolvimento de melhores instrumentos de controle por quem exerce o poder. E é preciso ter muito cuidado com e, isso. E portanto a questão é: muito cuidado. Uh, uh, nós temos de ter uh, uh, princípios, uh, procurar, uh, se for do, do, do interesse individual cada um, ideologias com quem nos identifiquemos. Mas não podemos, de alguma forma, e eu vou perder ele também outra vez imensa gente, mas é muito perigoso identificar os partidos que são feitos por pessoas. E quando identificamos a um partido, corremos o risco de... No, quando o partido muda de ideologia, exato e isso acontece historicamente desde o século XIX, portanto, pois. quando o partido muda de ideologia, porque também mudou de pessoas... Nós só vermos, só vermos uh, e é e, e conhecer as minhas opiniões, e, e que são públicas. Uh, só quem Há, uh, acho que era Schopenhauer que dizia que só, só quem não muda de opinião, ele não dizia que era burro, mas só quem não muda de opinião é que não se dá de conta que tantas vezes ao longo da vida, já mudou de opinião. De opinião, exatamente. E portanto, a, a questão é: eu não concordo que, que a política seja como o, o desporto, porque é um perigo, eu não posso defender uma clubite só por, por uma determinada cor. Eu tenho de identificar, o problema é: eu tenho de identificar com ideologias, posso-me identificar com pessoas e isso traduzir no, no meu voto. Pronto. exato eu espero uh, a bem das minhas convicções uh, em prol de, de todos uh, continuar a me identificar com, com com com quem com quem me identifico claro uh, com, com o pensamento ideológico que me que me identifico e e é, é moderado, e portanto é um compromisso com as pessoas. Uhum. Portanto, é, esse, é sempre a minha preocupação com o outro, mas também sei que ao longo da história, perigosamente, uh, uh, quer dizer, os, uh, houveram partidos que caíram, partidos estruturantes nas democracias, sim. caíram. Quer no, na monarquia, quer na Primeira República. Portanto, portanto, eu não sei o que é que vai acontecer. Eu espero que o um mundo melhore. Eu né, não sei exatamente. o que é que vai acontecer. E, portanto, eu não sei se, se os partidos fundadores do, do, da democracia. Perigosamente por este andar, correu o risco de desaparecer. Exatamente. Já estamos na política. Uh, não, isto é, tudo é isto para dizer. Que... Portanto, eu não posso. Uh, isto não pode ser clube. Nós temos uh, Mas, infelizmente, em Portugal, Defender as pessoas. Muito. Portanto, o que importa são as pessoas. E isto não é uma falácia. Sim, sim, sim tudo, bem, tudo bem. É que nós como sabe, fizemos uma pergunta. A única, coisa que, na, na não, a única é. coisa que eu posso é. dizer. Está relacionado. é isso A única coisa que eu posso dizer com toda, com toda a convicção: uhum. sou católico. Pronto. E não há nada mais revolucionário do que dizer. E não há nada mais político do que dizer amais-vos uns aos outros. E portanto, isto é é, que é belíssimo. Pronto. Agora, digam que, digam que isto é ser de esquerda.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 porque isto é perigoso. Eu, eu, portanto, eu prefiro acreditar em, em pessoas, em programas, identificar-me ideologias, mas, acima de tudo, em ser humano. Preocupa-me o, o, o bem-estar dos meus filhos que quero ter. Uh, e, e, e, e, portanto, eu tenho de, de, de incentivar que... A arte e a cultura podem ser preponderantes para, para, para terminar, a arte e a cultura podem ser preponderantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, mais tolerante e mais solidária. E portanto, é e, e uma palavra linda de cinco letras é que é mesmo? amor. Isto mesmo. É isso. E portanto, tenho associado o amor, é e portanto, dou, uh, enquanto uh, portanto, a minha ideologia é, é católico. É muito <risos> Olha, bem, muito é, bem. É o tudo. Portanto, eu não sou de nenhuma religião, mas e sou pois? do amor. E vibro no amor. É para isso que nós cá estamos. Amor, Mas, deveria que, deveria, que, deveria que, haver a religião que... do amor e toda não a gente fazia. estava está vencendo. Incendentemente clubes. Ai, eu não vim de batom vermelho. Vamos passar ao joguinho. Mas deveria, deveria, deveria. Fica aqui claro que... Devemos todos. Está aí Não, vi Não, não, desculpa. Batom vermelho é só para quem usa saia. Não, desculpa. não digas isso. Não, não, eu acho. Não digas outra agenda, não digas isso. Uh, colocado outra Andréia. mensagem, André. Colocado outra mensagem aqui em agenda, que acho que todo o homem deve ser um bom feminista. Pronto. porque isso é também responsabilidade histórica responsabilidade histórica de dessistematizar uma sociedade Exatamente. que é patriarcal Exatamente. desde o desde neolítico. Sempre. Desde sempre. Desde então, de... a a é sempre. pertence. Exatamente. Bem. Ah, pronto. Ok. Vamos passar ao um joguinho chamado A Tramas ou não A Tramas. A Tramas ou não A Tramas. Não A Tramas. Estás a ver porque é que tu o soltei? <risos> então, é o que é que ir. é este joguinho? Este joguinho é... Eu vou expor aqui alguns regionalismos e vou dar três opções para vocês acertarem na opção correta. Eu fui aos confins do vocabulário madeirense Ui. e tirar estas... Palavras que nunca tinha ouvido falar na minha vida. Portanto, vamos a isso. Uh, não, podíamos fazer um sistema de pontos, mas a verdade é que não há nada aqui para, para oferecer, a não ser conhecimento. Portanto, vamos a ver qual dos dois irá acertar. A primeira palavra que exponho aqui é. Pai Mar. Pai Mar. Será. Pairar sobre a pista de aterragem. Será. Morrer. Ou será. Ficar doente. Pai-mar. Pai-mar? Pai-mar, tudo junto. É pai e o mar. Pai-mar. O que é pai-mar? Pairar sobre a pista de aterragem, morrer ou ficar doente. Isto é mesmo. Estou a não faço ideia. Quer dizer, eu acho, pois, eu não faço ideia, mas eu acho que sou uma pista de aterragem. Já que... Mas só por causa do Red Bull, <risos> Pronto, eu vou painar. para o último. O último, uh, ficar doente? Sim. Diogo, concordas? O que é não, que será? Dizer, eu estou a arriscar. Portanto, eu estou a tentar fazer piada de <risos> entertainer e, e... O que é paimar? Quer dizer, paimar... Estou a tentar ver se assim, é bom madeirense. Estou a paimar... Pai. Tens certeza que uma destas não é? Pois, ah, ainda isso. há hipótese de não ser nenhuma delas. Então é mais... não, não. Então é então, assim. Ah, são três hipóteses. Uma delas está correta. Ah, ok. Ah, okay. okay? Mas tens Ai, certeza não. que uma exclui, que não é? Uh, pairar sobre a pista de aterragem, ficar doente ou morrer? Correr. Uh, Quer dizer, é isso. Correr, <risos> azuigar, acho que. que é azuigar é mesmo. dar Dá-te Isto como está. Uh, a Sara diz pai... que é ficar doente. Pai, merda acho que sim, tu estou a tentar Ficar doente uma produção. O que é que tu colocarias? Eu estou a fazer ao contrário. O que é que tu colocarias neste programa face à atual situação? <risos> portanto... Ficar doente, óbvio! <risos> Ficar pois, doente, dirias? Portanto, sim, portanto, opção final? Mas eu acho que é, é, parece-me pairar sob uma pista de aterragem. Ok. Ah. Então não estão corretas, é morrer. É morrer. É um sinónimo de azugar. <risos> Paimar. Não, não, não. Não, não, não. É curioso, é curioso. Segunda palavra: Sarrazina. Sarrazina poderá ser uma pessoa carrancuda, uma pessoa impertinente ou impecável. Eu estou-me a sentir ignorado. Sarrazina. O que é uma pessoa sarrazina, carrancuda, impertinente ou impecável? Impecável não me parece. Não, não, não, não, não. É. A palavra é demasiado pesada ah, para Sim, ser impecável. É. Se é impertinente ou carrancuda, impertinente ou impecável? sarrazina se... Estou a tentar ver pela etimologia... mas dizer, Ah, não, não chegas sei. lá. Não. Nenhuma Sim. destas chegas pela etimologia, amigo. Não, não, não. sarrazina acho se que, se que é carrancuda. Também dirias que arrancou? -te? Sim, pode ser. Não, é impertinente impertinente Ixi... sarrazina. sarrazina. Sarrazina. Pronto. Vamos deixar sentar. Onde fica horrível? Então, uh... <risos> Sarrasina. Eu acho que então isso o Terceira palavra: Cadernamo. Es... Cadernamo. Cadernam -o. o que é cadernamo? Isso tem referências bibliográficas, correto? É no vocabulário. Eu posso depois meter em pós-produção qual é o vocabulário que nós usamos. Ah, tá bem. Que nós encontramos na internet. Curiosamente foi o Nuno Morna que me enviou logo no segundo episódio. Estávamos aqui a fazer... Estávamos a criar o projeto Relampada e eu fui o segundo convidado e ele enviou-me o um vocabulário para nós fazermos estes joguinhos. E é muito interessante. Cadernamo. Pode ser corpo humano, um caderno muito grande ou uma masmorra. Masmorra, prisão. Cadernamo. cadernamo. O que é o cadernamo? Eu acho que é uma masmorra uma prisão. Sim. Também? Também. Não. <risos> cadernamo. Eu achei que é. O é corpo humano. É? Ah, que giro. Ai, coitadinho do meu cadernamo. Um cadernamo. Um cadernamo. Estranhíssimo, por aqui. Poderia ser um caderno muito grande, mas não. Pô, eu, estava... eu achei que isso era demasiado <risos> óbvio, portanto... óbvio. Vamos a isso. Minha Última... bisavó é uma pessoa muito humilde e. e... Uh... Da idade, pronto. e ela tinha muitos... Uh... Regionalismos. Uh... Calão, -me, calão -me, uh... eu, portanto, eu lembro que ela dizia que estava sempre a reinar. A reinar. Uh... Que estava a reinar. E eu, pensava... <risos> e eu dizia... Avó, mas ainda não sou reina. N -n -n -não, perdão. E era no sentido de estar... De, de uh, não, desculpe, não é assim. ainda não estava a reinar. Ela ia reinar comigo. Ah, ela ia é reinar é co é Ela ia reinar com... comigo. Reinhar contigo. Uh, reinar, reinar. reinar, reinar. E reinar. portanto, que era. Uh, pronto, uh, chatea chatear-se comigo. Uh, exatamente. Uh, e lembro-me de alguns, de alguns jornalismos, mas esses estes são, são mesmo esse, dos isso, não. Não, Vamos a isso. Sim. Quarta e última palavra deste joguinho, a tramas ou não a tramas, e vamos ver se vocês acertam é. <coughs> Taganir. Taganir. Taganir. Taganir. Taganir poderá é ser gritar, tremer de frio ou cães a ladrar. É, muitos cães a ladrar. Taganir. Quens. O que é Taganir? É, muitos a muitos Ganir, uh, uh, pronto. Isto poderá ser vez... gritar, tremer de frio ou muitos cães a ladrar. Olha, cada vez mais gente gana. <risos> Mas uh, diz, diz te... Taganir. TA. Mas a as outras hipóteses? Gritar, tremer de frio ou muitos cães a adorar. Temer de frio, Isto é mesmo dos confins, dos confins, Tegani, dos confins. Provavelmente uh, já não se usa. Os cães isso. acho que é óbvio. E como não sei, estou a ver. Eu só o que é que ele escolheria? Traz as palavras <risos> Gritar, tremer de frio ou muitos taganir. cães a ladrar? Eu acho que é... Assim, de frio. Tremer de frio. Sara, o <risos> que é que dirias? É ladrar. Ladrar, muitos cães sim, a ladrar. Sim, sim, sim. Já agora, Andreia? Uh, não sei, não faço ideia. Pessoal lá na RG? Ah? Ah, ah, ah. ah, vezes, está sempre a Taganir. Está sempre a taganir. <risos> taganir, Então, frio, olha. Frio, frio é? tremer de frio, caganeiro. É. Ok. Não é. Nenhum das dois. Diogo, muitos parabéns. Têm a ganhar a primeira Fui a regi, a regi que... que a regi que... estava a que... ajudar. Muito bem, muito ah, bem. Vibrações. Estava a dar vibrações. <risos> ok, fui o a ou não a tramas. Muito bem. Aprendemos todos novas coisas, não é? Novo vocabulário. Andréia, como é que estamos do tempo? Só para perceber estamos se... No fim, fim, estamos no fim, fim, fim. Estamos no fim, fim, fim. uma relampada. Então eu posso... Eu posso um, podemos falar deste assunto para... Uh, pergunta mistério. Não é pergunta mistério, mas um tema mistério desta vez. Portanto, se quiserem ter acesso ao resto desta, desta conversa, apoiem-nos no patreon.com/barra relampada. Só exclusivo para patronos para apoiantes, ok? Então, Tem bolinha aqui. vermelha? Bolinha vermelha. Não não, não, não é bolinha vermelha. Não te preocupes, Diogo. Não te preocupes. O Relampada não será o fim da tua carreira. Não será. Não será. Uh, mas pronto, terminamos assim no High Note, não é? Com brincadeira, com diversão. Muito obrigado novamente por terem aceito a estarem aqui uh, sentados no, no sofá e a falar comigo. Uh, muito interessante. Falamos de muita coisa. Poderíamos estar aqui muitas mais horas a falar. Uh, pronto, fica aqui prometido que talvez... Mais à frente voltaremos a falar, portanto, obrigado. muito obrigado. Queria mais arte, mais arte, mais arte, mais é. arte, mais mais arte, arte. arte. é isso. Há muita, coisa, há muita coisa que ficou por falar, mas pronto. Uh... O tempo é sempre limitado. É verdade, é verdade. Espero que tenham gostado também da experiência de estar sim, cá sim. no relatório. estou arrepender da quantidade de coisas que já disse. <risos> Cara, adoro é essa. Muito bem, por esse lado, não se esqueçam de subscrever ao canal para receberem notificações de todos os episódios que aí vêm e também de fazerem parte desta comunidade que está a crescer cada vez mais, que é o pessoal preocupado com a cultura e interessado pela cultura madarese. Portanto, muito obrigado e até à próxima relampada. Cara, tu fazes uh, muito trabalho, ateliês, com crianças entre os 5 e os 11 anos e vocês observam, meditam e pintam. Uh, como é que é trabalhar com crianças e, e trabalhar com arte e uh, com as crianças?